Um simples caçador que quer ganhar a vida Até que um simples objeto cruzou na sua vista Como isso é possível? Não pode ser verdade A arma mais poderosa tá como o de de anos de idade Tetrax Eu trouxe uping. O Ali que você vai ver Em uma batalha cê vai perecer Yeah yeah Isso não pode ser possível como o Omnitrix parou aqui Yeah yeah é melhor cê me entregar, senão vai ser pior se para achar que você que eu tudo que adianta Ter a arma mais poderosa do universo Não saber usar Um simples caçador que quer ganhar a vida Até que se o um objeto Cruzou na sua vista Como isso é possível Não pode ser verdade a arma mais poderosa Está com moleque de 10 anos de idade É tudo ou nada, me entregue esse relógio Não me atrapalhem, essa é minha missão você acha mesmo que pode ir comigo? Tetra, tetra, tetra, tetra, te te te te Petro sabino sabino, sabino sabino Sabino. Ben é melhor você me escutar o Omnitrix. Vai explodir tudo que eu quero te ajudar. Se no universo eu vai junto com o Omnitrix, uh, tá tudo bem. Você ajuda as pessoas, mas faz isso pelo bem ou pra encher o seu ego? O seu ego. Vamos atrás, do Azimuth O criador uh, do Omnitrix, ele é capaz de desativar o relógio. Um simples caçador que quer ganhar a vida Até que se objeto, cruzou na sua vista Como isso é possível, não pode ser verdade A ah, é mais poderosa, está com o moleque um de idade. Gabi, só